Certo. E essa aqui é a Fernanda, tá? Clarice, meu 4 Meu 4 branco, o de novo, minhas coisas Clarice Fernanda, tá? Minhas companheiras nos últimos 6 anos é, O meu nick era escoteiro, tá? Escoteiro 25 Eu tinha um canal muito antigo, Guerreiros, SMZ, mas... Se acabou, não sei nem por onde é que foi Beleza? Bora jogar mais uma partida aqui Vamos encontrar aqui... Deixa eu ver aqui, cara. Vamos ver aqui. Vou procurar uma outra partidinha aqui. Só daqui de... Cadê? Não, quarentena não. Não, não gosto de jogar só Snipe também. Esse daqui. Torrent, Flash Off. Hum. Eu, quando eu crio salas, tá? Eu comprei um o modelador de, modelador de Elite. Quando eu, eu crio salas, pra mim vale tudo. Menos hack. Eu não tenho frescura com essas cores. Daqui que tem só...